Nesta quinta-feira, aqui na Expo Inter, a Kepler Weber e o Banco DLL firmaram uma parceria no setor de armazenagem e eu estou com o superintendente da empresa, Tadeu Vino, que vai explicar um pouquinho mais o que significa para a empresa essa parceria anunciada nesta manhã. Bom, a Kepler Weber, como eu comentei antes, né, é uma empresa líder no segmento de armazenagem no país. Nós temos aproximadamente entre 45% e 50% de participação de mercado. E nós buscávamos um banco, muitas empresas têm banco de fábrica, vamos dizer assim, né? Nós não temos banco de fábrica, pelo porte da empresa não seria viável. E nós procuramos então um banco que fosse dedicado ao agronegócio e que tivesse interesse em trabalhar como se fosse um parceiro, um banco de fábrica nosso, né? Encontramos no DLL esse banco com essa expertise de agronegócio e tem mais ou menos um ano que estamos conversando com eles e para fecharmos essa parceria onde o banco vai trazer a solução financeira para vários clientes. Nós vamos trabalhar juntos na realidade. Vamos chegar no cliente com a solução técnica e o banco chega com a solução financeira utilizando as linhas existentes do BNDES, né? que nenhum banco usa dinheiro próprio para financiar. Né? Basicamente é dinheiro do BNDES. E nós acreditamos que essa parceria, na chegada com a oferta dos dois, das duas soluções, que isso estimule sim a compra né, dos produtos e também utilizar essa linha a PCA financiando a obra toda. Né, que antigamente não financiava a obra toda, era só equipamento. Né, e o financiamento da obra toda é bastante importante para o segmento. O é grande. Em termos de números, Sadeu, o que a gente espera para os próximos anos com vocês? A Kepler tem um planejamento de crescimento, né? apesar do mercado agrícola ser muito cheio de altos e baixos, né? cheio de altos e baixos. É, esperamos um crescimento e esperamos retornar em breve ao nosso faturamento recorde de um bilhão de reais. No é. ano passado nós faturamos aproximadamente 600, né? esse ano será um pouco mais, o mercado já sinaliza para isso. Nós esperamos voltar a esse, a esse patamar de, de faturamento. Correto. Eu conversei com Tadeu Vino, superintendente da Kepler Weber, Aline Merladete, para o portal AgroLink.